Olá pessoal, é, hoje eu vou estar mostrando para vocês a atividade VPL, que é um dos nossos recursos do AVA para a gente avaliar né, e testar códigos de linguagens de programação dentro do AVA. Essas atividades elas vão Ser utilizadas principalmente em disciplinas que vocês trabalhem com algoritmos ou linguagens de programação. É, uma vez que a gente entra numa atividade do tipo VPL, nós vamos ver quatro avas aqui que o aluno vai poder utilizar para enviar o seu código né, e visualizar os seus envios. Na primeira aba, que é a aba descrição, a gente vai ter as informações do que, que a gente precisa desenvolver nessa atividade. Então, aqui a gente vai ter a data de entrega da atividade, vamos ter é, arquivos requeridos que podem ser disponibilizados pelos professores, certo? Então, o professor ele pode é, inserir um arquivo já pré preenchido para que o aluno consiga desenvolver a atividade, ou, caso ele não disponibilize esse arquivo, o aluno consegue desenvolver do zero, né, é, um novo arquivo aí para enviar essa atividade. Aqui o tipo de trabalho, né, individual, e aqui a descrição da atividade. No caso, está pedindo que a gente desenvolva um código Python que receba dois valores A e B, e retorne a multiplicação deles. E aqui embaixo eu tenho um exemplo, né? Do que, que o, o recurso BPL vai avaliar do meu código. Então, nesse exemplo, ele vai dar como entrada é, dois valores inteiros, por exemplo, 10 e o 5, e ele vai esperar como saída o valor inteiro 50. Então, com esse exemplo, a gente pode desenvolver um arquivo né, que receba e informe essas entradas aí Conforme a descrição que o professor definiu Aqui embaixo, caso o professor tenha disponibilizado um arquivo requerido Ele vai mostrar esse arquivo né? E também ele permite aqui em cima você baixar o arquivo Para você usar no seu computador E desenvolver a partir do seu computador Certo? Depois disso... A segunda e a terceira aba são as responsáveis para o aluno enviar a atividade dele para ser avaliado. Ele pode fazer esse envio de duas formas. A primeira forma é fazer um envio de um arquivo que o aluno desenvolveu no computador dele. Então o aluno ele pode fazer toda a atividade no seu computador, gerar um arquivo eh, da resposta dessa atividade, e inserir aqui no AVA por esse, esse submenu Enviar. Aqui nesse submenu o aluno pode colocar um comentário, né, para associar-se a esse envio. A gente pode pegar o arquivo e arrastar para esse campo é, tracejado, né, e clicar no botão Enviar. Ou a gente pode usar aqui o botão Escolha um arquivo, aqui Enviar um arquivo, Escolher arquivo, e buscar dentre os arquivos do seu computador o arquivo desejado, certo? A segunda forma de enviar uma resposta para o recurso VPL é a opção editar, né? o terceiro submenu. Nessa opção, o aluno vai ter acesso a um editor de código que ele vai conseguir programar diretamente no ambiente virtual aí da disciplina nesse editor ele vai ter três regiões principais de manipulação e visualização ali do código então eu tenho aqui essa primeira região onde ele mostra o código fonte a segunda região é aí desses menus onde o aluno pode executar o seu código ou modificar ele né e a terceira região, que é essa região aqui do lado direito, onde ele vai mostrar a descrição da atividade e uma vez que o, que o, o código seja avaliado, ele vai mostrar ali também as notas e é, os resultados né, da execução do seu código. Nesse exemplo, como a gente tinha definido um arquivo pré-preenchido, ele já foi criado aqui, o arquivo, com o código pré-preenchido pelo professor. Caso o professor não define esse código, vai ser solicitado para que você defina o um nome o seu arquivo de resposta e ele vai aparecer em branco para você desenvolver do zero esse arquivo. Nesse caso, é, aqui o professor definiu que, que eu tinha que criar uma função chamada multiplicação, e ele colocou alguns avisos por comentários, por exemplo, para definir os parâmetros, colocar o código de multiplicação dentro da função, e aqui fora dela fazer a leitura é, das variáveis né, A e B, fazer a chamada de função e a saída dos dados, que era o que pedia no enunciado da minha atividade. Fazendo aqui rapidamente, para a gente testar, esse esse retorno né do processamento do nosso código a gente pode é, colocar aqui a multiplicação da função né com com os parâmetros solicitados podemos fazer a leitura desses dados com é, o usuário né então aqui a gente vai receber o valor a e o valor b E, por fim, a gente vai chamar a nossa função, né, que vai gerar um resultado, da multiplicação, passando os valores lidos, A e B. E, por fim, a gente imprime o nosso resultado, que seria a nossa multiplicação. Isso vai variar né, de acordo com o código da atividade que, que for solicitado, mas esse é um exemplo simples só para a gente ver o funcionamento da ferramenta. Uma vez que a gente desenvolve o código, a gente salva ele, né, e a partir do momento que a gente salva, a gente vai ter liberado esses dois botões. O primeiro é o botão de execução, onde eu vou conseguir executar o código e verificar o seu funcionamento, e o segundo é o botão de avaliação, onde eu vou executar o código com os testes que o professor definiu nessa atividade e a, a minha, a minha, o meu código vai ser avaliado aí e vai receber uma nota é, da atividade, certo? Então a gente pode usar esse primeiro botão para a gente testar todo o código, ver se ele está tendo o comportamento correto, e uma vez que a gente está satisfeito com o código, a gente utiliza o segundo botão de avaliação para submeter esse código para a avaliação do professor. Certo? Então, aqui, se eu clicar em executar, a gente pode utilizar o exemplo que o professor solicitou, que era 10 e um segundo valor 5 e o resultado que ele esperava, 50. Então, foi. É, executado corretamente no exemplo que o professor sugeriu. E aí, como eu já estou satisfeito com o meu código, eu posso clicar aqui em avaliação e o código vai ser avaliado automaticamente pelo sistema, né, que foi configurado pelo professor. Observem que aqui do lado, agora, ele aparece algumas informações a mais, né. Além da descrição que eu tinha da atividade, ele apareceu esses comentários que são o resultado do seu código que foi avaliado pelo recurso BPL. Então, aqui, observem que o código, ele foi testado com cinco testes, né, que o professor definiu, e ele passou nos cinco testes. Então, ele teve um aproveitamento de 100%. Então, da, dos, da, da nota 100 que ele poderia alcançar, como ele passou em todos os testes, ele recebeu uma nota é, 100 também, né? uma nota total. Caso o, o código tenha algum problema de, de desenvolvimento, nessa região aqui lateral, ele vai acusar esse, esses erros né? se eu, por exemplo, remover aqui o, o operador de multiplicação e tentar avaliar o meu código vocês vão observar que ele vai receber uma nota zero e que em todos os testes os cinco testes que ele fez ele falhou nesses cinco testes Certo? E aqui ele mostra que o programa, né? Ele teve uma saída incorreta. Porque foi testado uma entrada 10 e 5, só que a saída do programa, ele deu um erro de sintaxe. Porque aqui ele estava esperando que ocorresse uma multiplicação, né? E não ocorreu, certo? então aqui o programa ele deu essa saída que é um erro de sintaxe e para o teste com valores 10 e 5 ele esperava um resultado 50 e assim sucessivamente aqui tem outros testes que foram feitos por exemplo, 7 3 ele esperava o valor 21, né? multiplicação deles mas ocorreu uma saída com erro de sintaxe e assim por diante Caso o nosso código não tenha erro de sintaxe, mas apresente um valor incorreto, por exemplo, eu estou somando 1 um na multiplicação, ele não vai dar erro de sintaxe, mas vocês vão observar que a ferramenta ela vai acusar o erro de um resultado incorreto, né? Por exemplo, para as entradas 10 e 5, ele esperava o valor 50, mas recebeu o valor 51, né? para o teste com valores de entrada 7,3, ele esperava a multiplicação 21, mas recebeu como saída 22. Então, essa ferramenta, ela te mostra tanto os erros de sintaxe, quanto os erros é, de computação mesmo da atividade, do que era esperado e o que foi entregue pela, pelo seu código, certo? E aí, finalmente, né, uma vez que você conclui o envio, né? é, recebe a nota, você tem a quarta, a quarta coluna, né? que é essa visualizar envio, onde você vai conseguir é, observar né? o seu último envio realizado para o recurso. Nesse caso, ele mostra a data do seu envio, a nota que você recebeu, Aqui os testes que foram realizados, então foi realizado cinco testes e, e o código, o último código que você enviou passou nos cinco testes. Aqui a gente tem a opção de baixar esse código que eu enviei e aqui a gente tem é, uma pré-visualização desse código que foi desenvolvido pelo aluno, certo? Então a atividade VPL, ela tem essas quatro abas ali de manipulação pelo estudante. Tudo bem?